Olá, hoje vai ser o último vídeo da montagem do racing e no final do vídeo ainda vou fazer a atualização do firmware para ficar tudo já pronto para eu começar a fazer as configurações. E já sabes, se gostaste do vídeo e no final, demonstra, compartilha com os teus amigos e se fores novo no canal é só se inscrever e não faz mal. Começando pelo receptor de rádio, podia estar a usar um com este calibre, o FS-IA10B, isto consegue quase ser do tamanho do drone, nem sequer tinha sido popular. O que podia fazer era tirar aqui a capa plástica, isto ficava mais pequeno, meter-lhe manga retrátil, sempre ficava com menos volume, mas mesmo assim continuava a ser muito grande. Podia estar a usar o SF-IA6B, que é o que eu estou a usar no meu outro, entretanto eu já o tirei daqui porque eu no meu outro Racing, tirei dentro da capinha, meti-lhe uma manga retrátil, ligação por PPM, controladora, e assim fica aqui resolvido. Mas como este tem muito mais espaço, posso usufruir dos receptores um pouco mais barato. Fica aqui na mesma, este como foi o meu primeiro Racing, claro que já está muito mal tratado. uma quantidade de relva que isto aqui tem. Mas continuando, tirei o receptor daqui de dentro, meti numa manga retrátil, encontrei este receptor, é o FS-X6B versão 1.1. Como é muito mais pequeno do que este, consegue ser mesmo assim ainda mais pequeno do que este. Mesmo assim continua a ser grande, mas eu também não tenho tamanho nenhum, vou usar este. Só tenho que ter atenção é que estas antenas saltam podem saltar fora. E se andamento as antenas saltarem fora, o nosso drone cai. Por isso temos que ter o dobro do cuidado. Isto tem aqui vários cabos. Isto é daqui. Isto é daqui. este é daqui. Isto tem para aqui cabos até dizer chega. Que é para ligarmos por PWM, fio a fio. Como já estamos habituados. Este é para ligar por base. Este é para ligar também, penso que por base, Não tenho a certeza. Este é por ppm. Por isso, eu vou usar só o ppm. Assim fico com estes fios guardados para outra coisa. Mas na minha controladora eu tenho um fio a sair assim, e no meu receptor tenho outro fio a sair assim. Isto assim não casa. Se eu usasse, por exemplo, estes tipo de receptores, era só chegar aqui, o branco é para cima, ligar o drone e ficava já tudo a funcionar. Como eu vou usar este? Vou ter que cortar os fios, por aqui alguns, cortar os fios por aqui alguns e soldá-los. É chato, eu tenho que fazer mais uma solda, mas tem que ser, por isso vou meter mãos a obras e começar a soldar isto. Primeiro vou tirar aqui a tampa, que eu preciso tirar isto. E fica já com a tampa removida para depois fazer a atualização. Mas para já vou aqui tratar do receptor. Agora, como isto já está tudo encaixado no sítio, já não consigo retirar aqui a parte de cima. Por isso vou ter que usar o sistema assim. Agora, eu vou ter que cortar os fios por aqui alguns. Estes vou cortar por aqui assim mais ou menos nem preciso aqui do receptor se calhar por aqui assim também não convém ter muito comprido o fio porque fica a estrovar, mas também se estiver muito curto depois não chega lá tem que descarnar para já eu posso tirar o fio daqui este como é mais comprido vou usar manga retrátil aqui Cortar pequenos. Podia ter feito era o corte escariado, por exemplo, deixava este assim grande, o preto cortava um bocadinho mais pequeno e o vermelho ainda mais pequeno. E assim ficava faseados os cortes, não ficava um enxumaço enorme no mesmo sítio. Agora vamos começar a fazer aqui a ligação. Acabei de tirar uma manga retrátil deste, porque como eu pus este no fundo não precisa e assim consigo meter isto cá dentro, com calma mas consigo. Assim, agora dou-lhe um bocadinho de calor, fica aqui empacável. Agora consegui passar isto aqui por dentro, através como estava. Depois é só ligar aqui onde diz PPM e pronto, tenho aqui já o receptor do rádio ligado aqui à controladora, depois fica-me ali a tapar o visor, depois se eu quiser levar aqui uma câmara tipo GoPro, tipo Xiaomi, não dá para levar, que provavelmente ficará aqui nesta zona, o ideal é as antenas ficarem viradas para cima, a ficar a fazer tipo um V se eu não conseguir pôr aqui em cima em V provavelmente vou meter as antenas aqui por baixo assim como está aqui aqui assim a é fazer um V mas aqui assim ao pé dos motores não é o melhor sítio porque o carbono não deixa passar depois as uh, radiofrequências mas eu aqui no meu primeiro tenho assim aqui é a antena do receptora Nunca tive falha de sinal porque mais uma vez eu digo Isto é um drone de corrida, é um drone para andar perto de nós Isto não é para voar quilómetros de distância de nós Isto é para andar por perto, para nos divertirmos um pouco Por isso eu nunca tive esse tipo de problemas de falha de sinal no rádio nunca, Este drone nunca me caiu por falha de sinal Caiu sim mas foi por outros motivos, por falta de experiência mas de falta de sinal, sempre tive sinal com ele eu ainda não vou apertar esta parte porque eu preciso de alterar o freemaware aqui da controladora por isso vou desconectar e porque é que eu vou desconectar? porque se eu andar com isto aqui solto isto como é fibra de carbono se encostar aqui os componentes metálico, encostar aqui posso fazer curto circuito e queimar ou o transmissor ou a própria placa por isso não convém andar aqui esta peça solta por isso é que ainda não a vou colocar temos que colocar aqui o fio para podermos ligar a nossa controladora ao computador Ora, não posso esquecer que esta é a entrada da controladora para configurar a controladora e esta aqui, aqui é a entrada do OSD se quero configurar o OSD Mas já só vou configurar a controladora antes de ligar isto ao computador vou explicar o que é que vocês têm de fazer se usarem este tipo de controladoras como veem as duas controladoras são diferentes provavelmente aqui os componentes de encaixe esta aqui é uma SP Racing F3 e esta também é uma SP Racing F3 só que esta aqui tem o OSD integrado como eu expliquei no início onde a funcionalidade de uma e da outra é igual só que esta não precisamos do OSD externo porque já traz um OSD interno. Para quem estiver a usar este tipo de placa, aqui está escrito Volt e o que vocês têm de fazer é fazer aqui um jam. Eu peguei aqui num clipe do breio, coloquei e quando ligo a minha controladora normalmente sem isso. e aquela azul e vai, pesca, vai, pescar a luz, vai ficar a luz azul acesa e esta vermelha a pescar se eu usar aqui o clip aqui onde está o, o bolt fazer um pouquinho tipo de força que é para estar a fazer contacto ou ligar a luz vermelha já não acende só fica a luz azul isto quer dizer que a controladora ela entra em modo Batloader e fica à espera que eu injete o firmware para haver uma nova atualização ou sequer trocar de programa, porque isto, o processo que eu estou a fazer para atualizar o firmware é o mesmo que para trocar de, de programa. Eu vou usar o, o CleanFlight, podia estar a usar o BetaFlight, como podia estar a usar o Inav. Eu nesta aqui não vou usar o clip, há aqui um cantinho pequenino que eu vou aqui fazer um resumo. Onde está ali o BO, ali nesta zona BO, estão aqui estes dois bocadinhos de solda. O que a gente vai ter que fazer é conectar estes dois bocadinhos de solda, eu até vou usar esta chave, e ligar à controladora. Mas antes de fazer isso, vou explicar o que é que vai acontecer. Se eu ligar assim normalmente, fica a luz a pescar. Se eu fizer o bootloader Como bem, não vai acontecer nada na placa, nesta aqui, não vai ser nenhuma luz, isto quer dizer que ela está em modo bootloader está pronta para receber o free Agora vou desconectar, viemos aqui ao computador, viemos aqui ao Google Chrome, viemos aqui a Web Store e chegamos aqui e escrevemos meta, sliding, ela vai aparecer aqui, eu como já tenho instalado, já me está aqui as outras informações, vocês instalam. Depois de instalar, vão abrir o Betaflight, viemos aqui abaixo a janela do Windows e vemos aqui gestão de dispositivos, ele vai aparecer aqui provavelmente nas portas como, vocês fazem aqui a ligação, e vai -vos aparecer aqui o silicone, lápis, blá blá blá, com 8, esta porta 8 é onde o vosso drone está ligado, se não aparecer nada disto, vocês vêm aqui atrás e instalam aqui os drivers, o primeiro e este segundo, viemos aqui abaixo, instalar o Firmware ativam aqui estes 4 campos, colocam ali 115 200, Vem aqui acima e procuram a controladora que é SP Racing F3, aqui a última versão, a última versão que aqui está é a do 4 do 5 de 2018 fazem o download do firmware aqui em baixo. Fazem flashar a firmware e agora vamos pôr em prática aquilo que eu expliquei de pôr a Placa em modo backloader. Ora, já feito e eu agora tenho que conseguir ligar isto. Provavelmente, se falhar aqui, se aqui embaixo aparecer a mensagem de erro, não se preocupem, prometem fazer outra vez. Ora, ela ligou, reiniciou. Se vocês vierem aqui acima e Entrar automaticamente já vão ver o vosso drone a mexer. Hoje não vou fazer as configurações, para o vídeo não ficar ainda mais longo do qual que já está, mas vou fazer assim num dos próximos episódios. Não vai ser o próximo episódio onde eu vou fazer as configurações, porque quero falar um pouco sobre um acidente que eu tive com o drone e quero vos mostrar também as partes más que acontecem de vez em quando. E por isso, não percam o próximo episódio e até já!